Hey guys, what's up? Aqui é o Nero Marcelo da English Experience com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Essa aqui é a 55ª aula, sim gente, 55 aulas de gramática, desde lá do basicão, chegando agora nos conteúdos avançados. E nessa aula que nós vamos estudar sobre passivo, né? A estrutura gramatical... Do inglês da forma passiva, né? Por exemplo, ah, isso, meu carro foi consertado, é, essa camisa foi feita na China, sabe? Para você usar essa estrutura da forma passiva dos verbos. A gente usa isso muito em português e no inglês também não né? é diferente. Então, se liga nessa aula para você aprender esse conteúdo. Lembrando que você tem PDF, MP3 para você poder baixar. E nessa aula, ela é a primeira de três aulas que eu vou falar sobre passivo, tá? Então, eu separei em temas em estruturas importantes do passivo e dividir em três partes para poder ficar mais fácil a compreensão e a assimilação. E lógico, né? se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, deixe esse joinha maroto aí no vídeo, ative o sininho, porque assim o YouTube entende que você gosta dos, dos meus vídeos, dos meus conteúdos, né? assim eu espero. E assim, quando todas as vezes eu lançar um vídeo novo, um conteúdo novo, um material novo, tudo gratuito, você sabe que aqui é tudo gratuito o YouTube vai te notificar e vai falar, opa, ó, tem vídeo novo lá no canal do Ronero. Então, faz isso que aí você vai garantir que você não vai perder nenhum conteúdo para te ajudar a chegar a tão sonhada fluência em inglês. Então, bora lá o que nos interessa, né, meus amigos? Vamos lá, vamos falar sobre passivo, assim... Igual eu já falei para vocês, o passivo para você falar de coisas é, que sofreram uma ação, né? Quando não é importante você saber quem fez. Por exemplo, minha camisa foi feita na China. Eu tô querendo relatar o ato dela ter sido feita, não tô querendo é, é, destacar quem fez. Quem fez? Ah, pode ter sido a fábrica A, a fábrica B, pode ter sido um designer de roupa famoso, mas eu não estou destacando isso. Para mim é importante falar que ela foi feita na China. Ah, meu relógio foi consertado, meu celular foi consertado. Então é para você falar de coisas ou pessoas que sofreram uma ação, tá? Você quer destacar que aquela coisa ou aquela pessoa sofreu uma determinada ação. Então o passivo é usado com essa ideia, então... Quando você internaliza isso no português, fica mais fácil você assimilar isso no inglês. Então, vamos dar uma olhada no exemplo que eu trouxe para vocês. Ó. Pedro's t-shirt is made from cotton. Então, a camisa do Pedro é feita de algodão. Então, observa que eu tenho aqui é, a estrutura is made. Isso aqui que é o nosso passivo. É essa estrutura que forma o passivo. Então, que estrutura é essa? É verbo to be mas o verbo principal da frase, que no caso é fazer, ele, o verbo aqui é o made. Por quê? Porque ele vem, deixa eu colocar aqui, ó, ele vem do verbo to make, só que você tem que usar ele o quê? Na forma é, do participio. Então, qual é o participio do make? É made. Então, lembra disso, é verbo to be mais verbo no participio. Essa é a nossa fórmula, gente. Ó, vou até destacar aqui para vocês pegarem isso. Cadê? Aparece aqui o bichinho. Tá? Então, a fórmula é essa daí, ó. Verbo to be mais o verbo no particípio. Então, aqui, como eu tô falando, a camisa do Pedro é equivalente a it. Qual é o verbo to be que vai com it? it is. Então, Pedro's t-shirt is, verbo to be, mais o verbo no particípio. No caso, fazer, o verbo to make. No particípio, made, tá? Então, é isso. Não tem muito segredo. Lembrando que isso aqui é sobre não afirmação. Né? Na próxima aula, a gente vai falar sobre interrogação e negação. Então, ó, think. Complete the rule. Vamos pensar um pouquinho. Complete a regra. We use the passive form when it... Nós usamos a forma passiva quando ele... Vamos colocar aqui. Não é importante saber quem ou o que... Fez alguma coisa, tá? Então, o que, que eu estou querendo dizer? Eu não quero destacar quem foi que fez. Não quero, não quero saber quem fez a camisa. Ah, foi a, foi a Calvin Klein, foi, foi a coach. Não quero saber qual foi a fábrica que fez, qual foi a marca que fez. Eu quero falar que ela é feita de algodão. Então, a gente usa o passivo quando eu quero, falar, eu quero destacar a ação que foi realizada e não quem fez a ação, tá? Então, memoriza isso. Essa é a estrutura do passivo. Oh, watch out. Na passive sentence, uma, uma frase passiva, o objeto da sentença ativa se torna o sujeito. Então, oh, toys are made from plastic. Então, os brinquedos são feitos de plástico. E não, they make toys plástico, tá vendo? Então, assim, o, o, o objeto que seria os brinquedos ele vira o sujeito da ação. Quem virou o sujeito? Os brinquedos. Ao invés de falar os brinquedos, eles fazem brinquedos de plástico. Então, eu falo como os brinquedos são feitos de plástico. Essa é a ideia por trás do passivo. Você pegar o objeto, no caso a camisa, e colocar ela como sujeito. A camisa é feita de algodão. Tá? Então, isso aqui vai te ajudar a assimilar também esse conteúdo de uma forma melhor. Ó, dá uma olhada nesse exemplo aí. Ó. These cups are made from polystyrene. Então, esses copos são feitos de poliestileno, acho que é assim que traduz. Enfim, então eles são feitos de plástico, né? Falando o português mais simples. Observe a estrutura. Então, eu estou usando o quê? Verbo to be. Eu usei o okay, quê? are. Por quê? Porque eu estou falando these cups, esses copos. Então, é plural. Seria o equivalente a they. Então, qual é o verbo to be que vai com day? É o are. Qual é o verbo to be não? Como fica o verbo to be que vai com day? Fica are. E aí eu estou usando mais uma vez o verbo participio, que no caso é made. Depois, ó, some factory workers aren't paid much. Alguns trabalhadores de indústrias não recebem muito. Então eles estão sofrendo uma ação. É meio estranho ver uma ação aqui, mas é. Eles estão sofrendo uma ação, eles são passivos, né? Quem é que não paga? As indústrias, mas eu não estou destacando que as indústrias não pagam muito. Eu estou destacando o fato que eles não recebem, ou seja, eles sofrem uma ação de não receber muito pelo trabalho deles. Então, quando eu estou falando de negação, é o que? É verbo to be na negação. Então, mais not, mais o verbo no particípio, tá, gente? Então, essa é a minha estrutura para eu falar é, passivo no, no, no nega, na, na negativa. Lembrando que normalmente você vai usar o que? Isso contraído, né? Então, você vai falar isn't, você vai falar aren't. Então, essa é a estrutura. Lembre-se disso. Beleza? Vamos pegar mais alguns exemplos aqui, ó. Pedro's t-shirt is made from cotton. Afirmação. Então, é feito de algodão. The t-shirts are transported on ships. Então, as camisas são transportadas em... É, navios, em barcos. Então, mais uma vez, afirmação. Qual é a afirmação? É verbo to be. Qual é a estrutura? Verbo to be, mais o verbo no particípio. Make, vira made, e transport, vira transported, ok? Negativo. Negativo é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de eu usar o verbo to be na afirmação, eu uso o quê? Na negação. Então, is vira isn't. It isn't recycled. Depois, Workers aren't paid much. Então, os trabalhadores não recebem muito. Mais uma vez, verbo to be na negação, aren't, mais o verbo no participio. Beleza, galera? Oh, think, complete the rule. We form the simple present passive with the verb be, então com o um verbo to be, mais o participio do verbo principal. Então, watch out. É o que eu acabei de falar, né? Verbo to be mais o verbo principal na forma participio. Bom lá, watch out. We use the past participle of the verb, not the base form to so make the passive. Então a gente usa o participio do verbo, não a sua forma básica. É o que eu estou falando. É verbo to be mais participio. Beleza? Vamos lá, vamos fazer alguns exercícios, né? Aquele momento que eu mais gosto, que vocês que vocês praticam, que vocês colocam a cabeça para pensar, porque a aprendizagem é isso, tem que ser ativa, né? A gente tem que aprender e já colocar em prática, ficar na dúvida, treinar, estudar de novo, não adianta só sentar e esperar um milagre acontecer, tem que colocar a caixola para funcionar, beleza? Então, de pause. Agora, o que você vai fazer basicamente é, pegar, é analisar o sujeito da frase, por exemplo, The cocoa plant... Aqui eu sei que the cocoa plant seria singular. Então, eu sei que o verbo to be que vai com singular é is. E aí eu vou escolher um desses verbos aí que está dentro do box, que faça sentido. E vou colocar ele no participio. Então, o grow no participio vira grown. Lembrando também que você tem que analisar aqui no finalzinho, ó, se a frase é afirmativa ou negativa. Então, se for afirmativa, é is ou are. Se for negativa, é isn't ou aren't. Tá? Então, só fica ligado nesse ponto aqui. Perfeito, é bem simples. Então, dá pausa agora. Coloca a caixola para pensar e só volta da play depois que você responder. Beleza? Estou acreditando que você vai fazer isso, hein? Vamos lá, acreditando que o senhor e a senhorita né, realmente fizeram isso que eu recomendei. Vamos fazer a correção, então. These cell phones, estes celulares, tananã, in the US. Negação. Então, eu sei que estes celulares é plural. Então, eu vou usar aren't. Aren't, certo? E aí, o que, que faz mais sentido... Para falar de telefone. Vou falar celebrate, find, produce, sell, serve, speak, teach. O que, que faz mais sentido aí? Esses celulares não são celebrados, encontrados, crescidos, produzidos, vendidos, servidos, falados, ensinados. Assim, às vezes pode caber mais de um verbo, igual aqui para mim faz sentido produzir e vender. Mas talvez lá na, mais embaixo tem algum outro verbo, uma frase que só cabe aquele verbo. Então você tem que fazer meio que por eliminação. Então nesse caso é produced. Então esses celulares não são fabricados, produzidos na, nos Estados Unidos. Dois. Então estou falando do idioma russo. Né? O russo é, é singular e é negativa a frase. Então isn't. Uh, at mais school. Então, o russo não é... O que, que faz mais sentido aqui? Ensinado. Isn't taught. Particípio do verbo teach é taught. Ó, Thanksgiving, ação de graças, tananã, in the US and Canada. A afirmação. Então, Thanksgiving é singular. Então, eu vou usar o is, porque também é a frase afirmativa. E aí, o que, que faz sentido aí? Ação de graças é celebrado, né? Celebrated. Então, o verbo celebrate no participio, celebrated. Número 4, the books não, online on our website. Então, os livros, alguma coisa online no nosso website. Então, eu estou falando livro, eu sei que é plural, então é are, e a frase é afirmativa, então realmente é are. O que, que faz mais sentido disso daí? são vendidos. The books are sold. Os livros são vendidos online no nosso site. Número 5. Dinner is tanana, at 7pm. Frase afirmativa. Dinner é singular, é o sujeito singular, né? Então seria equivalente ao it, então eu vou usar o is. Dinner is... O que é que faz mais sentido dessas palavras que estão disponíveis? Served. Então o jantar é servido às 7 horas da noite. Número 6. English -na -na, in the US. English eu sei que é singular, então eu sei que eu vou usar o is também porque a frase é afirmativa. Então desses o que faz mais sentido. Spoken. O verbo é speak no participe vira spoken. Número 7. Lions -na -na, in Antártica. Bem, frase negativa, eu tô falando de leões, leões é plural, então eu vou usar arid, porque a frase é negativa. Então, os leões não são encontrados, né? Foi o único que restou aí. Gente, é isso, assim, não tem muito segredo o, o passivo, mas é uma coisa que aí, normalmente a gente passa batido, né? A gente não presta muita atenção quando a gente tá aprendendo, quando está estudando. E é um assunto, sim, de avançado, né? É um momento que você precisa já ter um domínio de vários tempos verbais, porque não é só presente, você vai ver que tem outros tempos verbais envolvidos, tem passado, tem presente perfeito, enfim, então eu achei legal trazer agora porque você já tem uma base. Se você não lembra como é que é a dos verbos, verbos regulares e irregulares, dá uma olhada aqui na playlist porque tem uma série de aulas te ensinando desde o básico mesmo a, a gramática da língua inglesa. Então não dá esse mole não, confere aí no canal, acompanha todas essas aulas aí para você poder fortalecer seu aprendizado e chegar na tão sonhada, na tão sonhada fluência. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal para você não perder mais nenhum conteúdo, beleza? See you. Bye, bye.